Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí, família, beleza? Sou Jogo 011 no vídeo de hoje não tem uma notícia muito boa para te dar. É o seguinte, a Honda subiu o preço da CB300 Twister. É isso mesmo, rapaziada. Vou te contar no vídeo de hoje o quanto que a Honda aumentou o valor da Twister 300. É um absurdo isso. Subiu muito família, não subiu pouco, subiu muito Eu Vou falar pra você no vídeo de hoje o quanto subiu e explicar tudo pra você no vídeo de hoje E se você acha um absurdo a Honda subir o preço da Twister Deixa o like nesse vídeo e compartilha aí todos os amigos Porque também é uma sacanagem com o consumidor que comprou essa moto Eu vou explicar para vocês tudo esse vídeo de hoje, beleza? Espero que vocês gostem. Olha, olha, olha, olha. A moto minha que não para. Freia, freia. Sai derrapando tudo e não para. Então família sem enrolação. Tava custando o preço no site da Twister 300. A modelo CBS, que é modelo mais barato, ela tá custando no site 18.900 reais. E você pode olhar agora no site. Vou deixar aí na tela para vocês ver. O preço subiu para R$ reais, família. É isso mesmo, de R$ 18.900 subiu para R$ reais. Fala se não é um absurdo a Honda fazer isso com o consumidor. O que, que você acha? Deixa aqui nos comentários. A gente estava esperando um aumento da, do valor da Twister. Porém esse aumento foi muito grande. Foi um aumento de R$ 2.190. Esse aumento de R$ 2.190 é o aumento do site. Na loja vai ser mais ainda. Mais ainda, na loja eles aumenta uns 2,5 a 3.000. É um absurdo, família. A Honda não está pensando na gente como consumidor. É o seguinte, esses valores é do modelo cbs e da modelo abs você paga 900 reais a mais Tá saindo 21.990 a twister 300 com freio abs família é um absurdo sabe porque é até eu já tinha falado com o vendedor sobre isso quando lançou a Twister Faz dois, três meses que lançou Muita gente foi lá é, E foi procurar a moto para comprar Porque tava num valor legal Em comparação com as concorrentes Em comparação com a Titan Em comparação com a Twister 250 A Twister 300 tava na hora A moto é bonita tá? A moto é uma moto boa E tava num preço ok Justo Agora a Honda vem com essa palhaçada de aumentar o preço nesse tanto Família do céu, você tá maluco o... Quem comprou a Twister, você imagina, não sei se é seu caso ou não Caso seja o caso de alguém aqui que tá assistindo esse vídeo, deixa aqui nos comentários, tá? É... Quem comprou a Twister, tá na fila de espera, vai pagar esse valor mais alto Vai pagar Entendeu? Se você comprou a Twister mês passado Tá esperando ela aí já 30 dias Pra moto chegar Ela ainda não chegou Você vai pagar mais de 2 mil reais Mais caro Na hora de pegar essa moto Ou você vai lá e cancela a compra Eu acho que quem comprou deveria cancelar a compra mesmo Ó o arco-íris, tá chovendo família Tá uma chuvisque... uma chuvis... um chuvisco bem leve Então se cai alguma gota de água na câmera Vocês me desculpam, tá? É, porque tá chovendo aqui e não para. E é o seguinte, é um absurdo isso. Pra você que fez consórcio, compartilha esse vídeo aí com teus amigos, para quem fez consórcio, é para quem tá na fila de espera para comprar a Twister, o certo era o pessoal todo mundo chegar e cancelar a compra de Twister. O porquê a Honda fez isso? A Honda viu que a moto é sucesso de vendas. A moto tem bastante fila de espera tá? Tava aí com uns dois meses de fila de espera Pelo menos aqui na minha cidade Pra você pegar a Twister A Honda viu que é sucesso Foi lá e aumentou o preço E não aumentou pouco Aí quem que se lasca É o consumidor É quem comprou Que vai ter que pagar mais caro o pessoal aí tava, comprou a moto é, Tá na fila de espera Vai ter que pagar mais caro agora Ou cancela a compra Se fosse eu cancelaria o valor dela, na loja aqui da minha cidade, estava custando aí por volta de 23 mil reais Agora, família, vai custar aí na média de seus 25, 26 mil reais Já não está barato, já é uma moto cara E a Honda fez isso também, é, para também não trazer muitas melhorias para a TITAN 160 Que eu estava acreditando que era assim, a Honda, o valor da TITAN estava próximo do valor da 300. Eu tava pensando que a Honda ia melhorar a Titan 160, mas agora eu já desacredito disso. Eu acredito que não vai melhorar coisa nenhuma. A Honda foi lá, em vez de melhorar a Titan, para ela ficar mais concorrente com a Twister, não, a Honda vai lá prefere aumentar o valor da Twister. Tá aí na faixa dos 25, 26 mil reais. E a XRE é, deve cair um pouco o preço, que estava na faixa dos 31. Deve vir aí na faixa dos 29 mil reais. Deve diminuir um pouquinho, eu acredito. Mas é um absurdo isso que eles fazem. Quem comprou a moto no lançamento, quem conseguiu, se deu muito bem. Ganhou dinheiro, ganhou mais de 2 mil reais. Pode pegar e vender a moto que será, será ganhou mais de mil reais, uns 1.500 reais. Tranquilo. Só de ter comprado essa moto E eu falei pra vocês né família Quem acompanha meus vídeos aqui tá ligado nas dicas que eu dou Eu ainda deixei bem claro Que quem comprasse A Twister naquele preço Ia se dar bem E se deu bem mesmo Realmente ganhou dinheiro Era o que eu esperava Mas não esperava que o aumento ia ser tão grande Foi muito grande Eu pensei que a Honda ia aumentar 600 reais Chutando no alto mil Não passava de mil Agora aumentar aí R$2500, você tá de brincadeira, é muito caro, família. Agora, a distância de valor da Titan pra Twister aumentou bastante. Então, a Titan, que o pessoal já, já tava deixando de comprar, o pessoal vai voltar a comprar a Titan por causa disso, porque a Twister tá bem mais cara. Essa foi a jogada da Honda. Ela não pensou no consumidor, né? Só pensou no benefício dela própria. Não pensou que ah, vou deixar o preço mais baixo, para diminuir o preço das motos, para ganhar da concorrência. Não, a Honda é líder de vendas, tá vendendo muito, falou: ah, "Vou aumentar o valor e quem comprou que se lasque". É mais ou menos esse a ideia que teve, né? Eu fiquei triste que aumentou, vi hoje no site da Honda, tá? É, quando aumentar os preços Eu tô sempre ligado no site Eu sempre trago aqui pra vocês um canal Se quiser ficar ligado no preço das motos da Honda Se inscreve no canal aqui pra você não perder nenhum vídeo novo Beleza família? E agora o que acontece? É, muita gente se deu mal por causa disso né? É triste O pessoal comprou, tá na fila de espera Vai ter que pagar mais caro ou vai ter que cancelar Muita gente às vezes fez consórcio Da moto Quem tem consórcio da Twister vai aumentar o valor e vai aumentar bastante, você pode ter certeza, tá? O valor do consórcio vai aumentar, vai dar um grande salto de valor. E quem fez financiamento, se já pegou a moto, beleza. Se ainda não pegou, ia fazer, vai ter que financiar um valor maior. Vai dar problema também, porque como já mudou o preço no site, já atualiza automaticamente aí nas concessionárias. E já vão vender, repassar para vocês As motos Com um valor mais alto É muita sacanagem, né? Porque eu esperava Que essa Twister fosse uma moto Que fosse a virada de chave aí da, da Honda Trazendo moto boa Com um valor mais acessível Mas parece que a Honda Não quer mudar não Quer continuar sendo a mesma coisa Honda sendo Honda, né? Sempre aumentando o preço das outras motos que eu estava olhando, não aumentou, só foi, só foi o preço mesmo da Twister. Qualquer novidade, família, eu trago aqui para vocês, Compartilha esse vídeo aí com todos os amigos, para o pessoal ficar ligado, é, que agora já era, né? Quem comprou, Twister comprou, quem não comprou vai pagar mais caro, infelizmente, e é bem mais caro. Beleza, família? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, curtido a notícia. Sei que vocês não gostaram da notícia, né, mas deixa o like Pra esse vídeo aí chegar a mais e mais pessoas Pro pessoal ficar esperto com a dona Honda Fechou? Tamo junto aí Até o próximo vídeo, é nóis Marcha